Olá, bem-vindo ao Flama Tarot. Eu sou o Rubens, e hoje eu tenho uma mensagem do Tarot para sua semana. Quero que você escolha já um desses três montinhos, se concentre. E antes da gente começar, eu quero dizer que durante esse vídeo eu vou te contar como ganhar uma consulta grátis comigo aqui no Flama. Vamos lá? Escolha seu montinho. Vamos lá, eu vou começar por esse aqui, tá certo? Vamos lá. Bom, para você que escolheu esse montinho, a mensagem da semana é a seguinte é, Você teve aí numa disputa acirrada né, por alguma coisa uh, Pode ser uma, uma competição no trabalho ou mesmo entre a sua família Mas eu acho que chegou o momento de você se importar com o que realmente te faz bem emocionalmente Porque isso aqui tá te desgastando E é hora de você abandonar essa luta Tem lutas que a gente não chegou pra vencer Tem lutas que a gente precisa entender quando abandonar E essa aqui é uma delas então, eu quero que você pense um pouco nas coisas que você tem se apegado e que tem te minado emocionalmente e que você poderia abandonar para conseguir algo melhor. Às vezes é melhor acabar com algo e seguir um caminho novo do que continuar insistindo e sofrendo por algo que nunca vai ser seu, algo que nunca vai te trazer uma vitória. É essa a mensagem então. Deixa eu mostrar as cartas para vocês verem, né? Eu esqueci de mostrar. Mas é isso. Vamos passar para o próximo. Se você escolheu o montinho do meio, essa é a mensagem para você. Deixa eu ver. Bom, temos aqui que você está ignorando a ajuda de alguém. Você não está nem aí para uma pessoa que está te ajudando, está aí para te apoiar e que pode te trazer uma oportunidade linda de ser feliz, de crescer profissionalmente e de melhorar a sua saúde. Eu acredito que você precisa prestar atenção às pessoas das quais você está fazendo um pouco caso, porque às vezes acontece, mesmo sem perceber, a gente acaba fazendo um pouco caso de alguém, acaba não dando atenção necessária, porque tem alguém aí na sua vida que dá para te trazer uma oportunidade de crescimento tão grande que vai mudar toda a sua vida, seja profissional, seja em termos de família. Eu vejo isso aqui mais em questão de trabalho, tá? Mas enfim, você sabe da sua realidade, essa é uma mensagem na energia coletiva, tá bom? Agora, se você quer uma mensagem personalizada, marca uma consulta comigo. Aqui no Flama Tarô, a gente oferece consultas. E antes de ir para o terceiro montinho, eu vou contar para vocês como ganhar uma consulta grátis comigo, tá bom? Então, quem me mandar a mensagem Flama Tarot 2022 lá no Instagram, vai ganhar uma possibilidade né, de fazer uma pergunta ao tarot comigo. E eu vou responder em privado, claro, né, respeitando a privacidade de cada um. Mas sim, eu vou te responder essa pergunta. Agora, vamos passar para o terceiro montinho. Vamos lá. Para quem escolheu o terceiro montinho, a mensagem é a seguinte. É, tá para se revelar aí também uma situação que não tem mais jeito de você resolver, tá certo? Veja bem. Essas são as cartas. Dá para se revelar uma situação que não tem mais jeito de resolver. E que também o, o único caminho é você abandonar. Por quê? Já acabou. É uma situação que chegou ao fim. Não tem o que você faça que possa salvar. E é melhor você seguir em frente. Então, esse fato aqui, veja bem, vai te trazer uma grande mudança na sua vida, tá? Eu acredito que para melhor... Tem coisas que realmente a gente tem que abandonar para poder ser feliz. Então é isso. Não se desanime. Desapegue do que não deu certo. Siga em frente. E abra novos caminhos. Porque a gente sempre pode começar uma nova jornada. Então é isso, pessoal. Segue aqui o canal, deixe o like, deixe um comentário. Contem as histórias de vocês. E é sempre um prazer tarô para vocês. Até a próxima!